O ministro André e sua equipe, eu queria parabenizá-los por utilizar o mecanismo de consulta pública, de colocar várias questões importantes em consulta à sociedade, para que todos possam opinar. E, nesse processo, o governo possa formar o que nós, eventualmente, acharemos que seja a melhor solução. Essa é uma oportunidade que não pode ser perdida, é uma oportunidade que nos ajuda, nesse momento, de transição econômica, e nos ajuda também no nosso projeto de desenvolvimento econômico e social de longo prazo. É fundamental que nós encontremos nesses debates, nessas questões que são levantadas para a sociedade, subsídios, e mais importante, ministro, de que não haja, a priori, nenhuma proposta de encaminhamento antes de nós termos a sinalização da sociedade e dos atores que compõem esse debate, quais são os rumos que nós devemos adotar